Eu Equipe fiz battle, pera. -me. Invite online player. Eu não tenho como amigo na Steam, se calhar devíamos tratar disso, não é? Não? <risos> Bora equipa! Joining. You're joining <risos> Escolhemos o Champion random. Só há três. Eu tenho mais um bocadito. Ok, isto vai desbloquear então. Okay. Eu a bocado só tinha os tiritos e, uh, e a... DYNAMITE. Tipo, tu a ouvir a música do boneco que eu escolhi que é o Froggy G? <risos> It's the Froggy G. Ok, e vai que começar. Que é? começar é? Ok, isto agora é um minigame, o objetivo é acertar nestas coisinhas, que é para ganhares mais dinheiro. Merda. <risos> é. É outra coisa. Eu tenho aqui um eu blitz vou... e cranco. Ah, eu ok, eu acho que há qualquer coisa de mal, acho que é isto. Espera aí. Yeah, se eu carregar nisto, aparece ali uma coisa, estás a ver? Ou seja. Yeah. Ah, que giro. Ok, está ali a vigente. Espera. não sei onde é que está. Espera, vou matá-lo, pau! Ah, estás <risos> aqui. Eu vou puxar os inimigos. Não sei o que disto. isto <risos> <risos> Para carregas no botão agora? Ah uh oh, uh oh matá los ai Ups, matei-te a ti <risos> desculpa Puta, é assim, se, <risos> se carregares no botão aparece aquela cena E eu estou quase a morrer Fogo Puta, estás a ganhar a torre agora. bora, Usa... Usa... Usa merdas Só tenho uh, agarrar o agarrar de Domingo Eu posso lhe dar stun Eu posso lhe dar stun, pois não Eu tenho range Um ally has been queira. killed Eia, hey, noobs First blood Ainda por cima de onde é que eu apareço? Aparece onde podes comprar. Ah, ok. Atrás. Ah, pois é, então pera aí, aproveito e compro. É onde? Mas é a torre de cima. Ah, é. É esta. Eu não sou vê Não nem dois segundos. É, mate. Vou lá para debaixo da torre matá-lo. <risos> e é porque tu queres. queres. Ah! O gajo bem atrás de mim. Olha, to behind enemy lines. Olha, que é isto? Isto é brutal, é um blitz, peraí, mata tem isso. Vai, olha, deixa eu fazer um empanho, gajo. Olha, dele stand dele stun, vai, vai. Eu sou, eu não sou Ranger. Na boa, na boa, na boa, na boa. Isto tens a coisa outra vez. Não sei se isto está saindo, se eu ganhei uma cena que dizia que estava saindo. Ah merda. aqui okay, é baixo, bora, bora. Ah, desculpa! Ah, Fogo... Ah, Puto, corre, corre para ali que eu... Que se, se eles coisarem lá em baixo... Tens de fazer bait, tens de fazer bait. Leva-os lá para baixo que, que, que, que a gente lixa-os. É o gajo está a vir atrás de mim. Já tá! Já tá! Já tá! Tirou a matar. stun, pau, nun! Bam, NOOOOO! <risos> tá a apanhar ali das kills. Oh, yeah! Mas fui só eu! Okay. Fogo, oh Rui! <risos> oh Rui! Agora! Já ah, tá. Ah. Eu não tenho range, tenho, tenho, tenho de ir a buscar esse depois. Te não te esqueças de ir à chuva! Já Não, não, não te vejo! Não tens que ver, sorry! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Fares de ruim, meu Deus! É brutal esta zona cotidiana também! Ih, é o R3! Eu não sei se consigo fazer o R3! Roubaste-me aquilo, homossexual! Vai, vai, vai! Sem medo, sem medo! PEOOOOOO! Oh, é ah! Tu vai ficar, pera! Ah! Ele tem o tu! Rui eu preciso de ti puto! Ih, estão aqui os gajos! Oh Rui, estás muito a Não sei, calma! Isto não, sei. isto não eras tu, isto não eras tu! Está ali alguém muito a sor puto, what the fuck! estão os três aqui! Acho que vou, acho que vou, I'm down! Ai consegui fugir! Ei, é muito bem jogado! Ih, que onage Eia é que Clonage! Eia é que Pior é Que hora é que eu não sei o que é que esta cena é o <risos> <risos> yeah, yeah. Ah, isto deixa-me um clone! Eu não sei o que é, é o clone. o Sim, exato, o, o clone é só um decoy, por isso é que eu há bocado pensei que estavas mesmo a soro, era o teu clone. Não, não, não, não. eu estava a ver. Uh... O gajo está parado, não ah, se o torre atacou Perfeita O que eu deixo <risos> oh magnífico! Oh, oh magnífico que estás? Estou lá em cima, estava a morrer e vim aqui... Bati aqui em retirada. Pô, da nossa torre está... Está tá é a sora, a de gente cá. tem de começar a dar push, pá. De cá, eu vou baixo. Vou lhe dar, dar ah, tá ah. ah, eu estou aqui é com o Raul, não é contigo. Tchau! Tá. <risos> O gajo foi atrás do meu decoy, e foi lá para o meio. Teu é boneco é mesmo chaco, é mesmo now you see me, now you don't. <risos> <risos> vai vai vai, bate na torre, arrebenta com a torre. Ah, estou a comer agora. Evita, evita ali. tancar a... sim, mas eu acho que dá para... Olha, já está, já está! Stun! Pau! Já está, e <risos> eu puxei. Ah! A matar! Puta, estás muito a Ah! Vapá, -me ainda! Matei! Aqui está-me Na boa, na não boa, na boa, na boa! I immediately regret. the... Ai, merda! Estou na base deles! <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Já sei, vou ter que fazer este gajo mais tempo e fazer depois tipo WIT Yeah, yeah, exato, exato É o Tens de comprar aí uma Warmogs, por cima aí uma Warmog em cima Pôr-se uma Warmogs em cima vou Continua a prosseguir? Yeah. Aqui, aqui, aqui, salta para esta cena Ok, ele saltou para a nossa, ele saltou para a da esquerda Pô, oh, oh, shit <risos> caga Ups <Oops. risos> Não, eu trigo para a torre. <risos> o meu decoy foi brutal. Nice. Ah, Estou a morrer agora. Estou a ir, estou a chegar, estou mesmo a correr. Espera, nice. espera que eu vou fazer uma play. é que estás? Não vais conseguir. Já está. <risos> ah, porra. Oh, oh, <risos> desculpa. Pois, eu queria puxar <risos> e fugir para cima, só que bati o logo em cima e não consegui sair. <risos> desculpa. Isso são os 3 aqui na botlane, olha eles na a tudo Isso, isso, isso, bom grab, bom grab, excelente Espetacular Tem 6 segundos com eu vá Eu não percebo onde é que anda o nosso colega de equipa Eu ao bocado estava parado. Pois está a descer É. O hey, que is... Ah! Estou aqui! Oh Rui, oh Rui, eu vou, eu a de ajuda. Yes. O gajo estava a connosco? Não sei, não sei. Não parecia. Putz, eles têm eles têm aqui tipo um um menino que está a mandar basecadas WDOPs, meu. Que é isto? Puta na <laughs> tua exames, meu. vai, <laughs> mas isso <funny. laughs> é Quer é, dizer, se calhar é melhor não ir por aqui né? Tá, tá aqui o outro. Olha o Tenha a wingo em dois fundos. Vá lá, vou dar stun. Tá. Ui, como é que estou? Matei-o. E este gajo Narnes, é, boé, vou-lhe... Vou-lhe dar stun. Já, tá. já, já tá. Mel. <risos> Mel. <risos> Teamwork! A falar Olha, vida, vida, vida. Yeah. Nada está aí o gajo. Fugir, fugir. Olha, está é aqui bonito. outro gajo a jogar. Entrou um gajo por ele. Uh, nice. Olha, ok. é que passa? Estou ali a brincar aqui com... Ai, se calhar não estou a brincar, não. Ui, tem é um bocadinho. Ah, calma lá. Estou aí, Rui. Eu já fui. Se calhar vou também, né? Pois, vou. <risos> é o mesmo boneco que eu ia. Ih, yeah. que é isso? É um tornadozinho que eu faço. É melhor irmos embora, é melhor tentar puxar Bora, bora tentar dar uh, ilha-te um bocado. Apanha aí essa cena, salta aí. Mata as Tsugas, que é essa merda dá de vida. Ah, mas eles estão mesmo na nossa base, agora que eu percebi. Então, já, dois torres já foram embora. É que o grande ar é complicado. São todos, parece que fazem todos o triplo do nosso damage man, porra. Eu só sei que faço uma linguita, caralho, oh caraca, e já vou com Não! Ah! <risos> oh! Ai, ô oh put! Ai, meu Deus. Cê é tonto, cara. Olha, tens o gajo atrás! Isso! Ah, este não! Puto, faz, já lhe dei stand! É já lhe dei stand, já está! Rapaz, <risos> tu só tenho medo que eles façam backdoor, puto Já vou, já vou! Opa, estes gajos só matarem-se na torre, puts! Como eu. Como eu? Não, não, matarem-se com inimigos lá, man! Ah, isso é, isso é pior. Eu não sei oh, o tenho... que aconteceu antes. <risos> Estou a chegar? O que é isto? Porquê é que ele não está damage? Reconnecting? Não calques a, <laughs> <Eu tenho risos> <que eu? risos> a kill, se faz favor. Eu sei. <risos> Mas foi fã <fun. risos> foi, foi eu vou até ficar os tomates a doer apanhar a vida apanhar a vida isso vá minions e os <risos> queis a saltar essa engraçada ah não deu para puxar e a porra aquela merda tirou uma vida isso eu puxei, eu puxei. ai Okay. JÁ TÁ! JÁ TÁ puta! Oh, tá bom, tá bom, pegou, tá bom, tá Cá, ah, Na boa, na boa, na boa Oh my god, vamos ganhar Rui uh. ah. Ok, acho que é complicado se eu podia comprar Então, como é está a correr? Tá tá tá, tá, tá, tá, tá, tá, vai, vai! Uuuuh! Outro gajo vou descer, porque ele fica mais o Put, não sei, I don't give a shit. Foi brutal, agora já temos unenas. Um Ganhámos <risos> <risos> com um bot, put. <risos>